Chegou a terceira edição do desafio Administrador do Futuro. Este ano, o vencedor ganha um curso de pós-graduação na FSG, um curso de inglês no exterior e um programa de gestão da carreira. O vencedor da última edição conta como foi a experiência. Dentro da minha vida profissional, a participação dentro do projeto Administrador do Futuro fez trazer que certas convicções, na verdade, hoje em dia não têm muita lógica. Posso dizer que eu tenho uma visão de mercado de trabalho muito maior e muito mais abrangente. Gostaria de falar sobre a minha experiência, então, que foi a viagem para Londres. Foi a minha primeira vez fora do Brasil. Um, um choque social e cultural também para mim, que foi muito gratificante e enriquecedor, né? tanto para o meu inglês como para mim para a vida pessoal também. Os participantes deste ano passarão por sete etapas, onde poderão colocar em prática os estudos de áreas específicas da administração. No ambiente das empresas que nós realizamos as etapas de prova. E as parcerias são fundamentais para nós podermos oportunizar todos os prêmios que o projeto distribui. Nós temos como prêmio principal o curso de pós-graduação aqui na FSG, o curso de inglês no exterior e nós temos também a possibilidade do aluno participar do programa para a gestão da carreira profissional. Cada vez mais as grandes empresas como o Grupo RBS acreditam nessa união da academia com o mercado, acredita em profissionais que vão além, que querem fazer diferente. Eu acho que uma prova disso tudo é todas as pessoas que passaram pelo projeto e que ainda vão passar, querem conquistar o seu espaço no mercado, eu acho que o mercado cada vez mais vai apoiar esse tipo de iniciativa em função da competitividade que hoje a gente tem e cada vez vai ser mais acirrada. Mais de 230 alunos inscritos passaram por provas, entrevistas e avaliação do desempenho acadêmico. Conheça agora os 15 selecionados. Meu nome é Antônio Lentes, tenho 40 anos. Meu nome é Bruno Moraes, tenho 22 anos. Meu nome é Karine Fabiola Long, eu tenho 19 anos. Eu espero que o projeto Administrador Futuro contribua na minha formação profissional e acadêmica. A minha expectativa é ganhar o prêmio principal e trabalhar em equipe. Eu busco interligar os conteúdos que nós aprendemos na sala de aula com as práticas das grandes organizações de Caxias do Sul. Eu sou o Diogo Alexandre Capim, tenho 29 anos. Sou Fabielle Fabian, tenho 26 anos. Meu nome é Felipe Taufer, tenho 19 anos. É uma oportunidade que temos para nos testar no mercado de trabalho. A expectativa com o projeto Administrador do Futuro é colocar em prática todo o conhecimento adquirido no curso. Busco alcançar os objetivos do projeto através do trabalho em equipe, das habilidades gerenciais e da aplicação de conhecimentos teóricos. Meu nome é Ivan Carlos Gasparetto, eu tenho 27 anos. Meu nome é João Chabar Neto, eu tenho 19 anos. Meu nome é Jonas Tessar, tenho 20 anos. O projeto é uma etapa muito importante na minha vida acadêmica, agregando uma gama enorme de conhecimento e aprendizado. Deve é poder aplicar meu conhecimento teórico na prática nas empresas. Desenvolver um bom trabalho diante das próximas etapas que estão por vir. Meu nome é Laura Cavion, tenho 22 anos. Meu nome é Mônica, tenho 20 anos. Meu nome é Cheyenne Piffer, eu tenho 24 anos. E participar do projeto com certeza é uma experiência enriquecedora. Eu espero enfrentar desafios, superar eles, para que eu consiga me comportar nas organizações. É agregar conhecimento com as experiências que o projeto vai nos proporcionar e também mostrar o meu potencial para o mercado. Meu nome é Suzane Lume, tenho 24 anos. Meu nome é Thiago Diego Borges, tenho 32 anos. Eu me chamo Wagner Camassola, tenho 22 anos. É o desenvolvimento de habilidades não só profissionais, mas interpessoais, através do trabalho em equipe, aplicação de conhecimentos e da vivência em gestão de empresas consolidadas. É uma grande oportunidade para validar todo o conhecimento adquirido ao longo da graduação. E busco com esse projeto poder colocar em prática o desenvolvimento do todo o conteúdo teórico que recebi até hoje, durante o curso. Então nós temos aqui hoje reunida a diretoria da Eton, com a sua gerência, todos muito uh, envolvidos e com uma expectativa muito grande na resolução do problema foi apresentado para os alunos e a prova hoje trata da questão da gestão de estoques. Então os alunos todos foram apresentados, todos os dados que a empresa tem hoje sobre o seu estoque, sobre a manutenção e organização, eles foram desafiados então a melhorar esse fluxo dos estoques, esse fluxo de produção, para trazer uma, uma alternativa viável para a item. Acompanhe esse desafio no site da FSG e fique ligado nas novidades do administrador do futuro. FSG, ser grande é ser você!